Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe seu corretor do Brasil. Eu e meu colega Fernando Pinheiro, nós vamos te mostrar essa casa maravilhosa, mobiliada, decorada, com piscina em concreto, suíte master com banheira, 50. Fala pra ele, Fernando, qual a condição? 50 meses, Diego, direto com o proprietário, acredita? 50 meses, gente, direto com o proprietário, uma casa de luxo. Vem conhecer com nós essa maravilha que a gente separou para você no condomínio Velas da Marina. Chega aí! Então tá gente, vamos fazer o tour. Eu e o Fernando, nosso colega aqui, Fernando Pinheiro, uh, queremos que você venha com nós para nós desbravar essa mansão maravilhosa. Olha só Fernando, aqui na entrada, olha o paisagismo. Aqui já tem umas dormentes, já tem aqui umas árvores, uma caizuca ali. Olha o tamanho Fernando desse abacaxi. <risos> é isso aqui gente é uma palmeira. Gente olha o tamanho ó, gigante, quase o tamanho da casa. Vamos conhecer então Fernando. Aqui a gente tem uma garagem para dois carros cobertos Cabe mais uns dois aqui, mas eu acho né Fernando Quatro, quatro, quatro, quatro carros tranquilos Aqui já começa uma área maravilhosa gente ó, Uma área de lazer, uma área aqui para você sentar Tomar aquele chimarrão, sabe? Maravilhosa aqui Olha só, aqui é toda coberta, pé direito alto ó. A gente vê que ela tem bastante detalhe de arquitetura em Viga Fernando, Essa casa aqui, nós vamos mostrar Muito bem construída O pessoal vai se apaixonar então tá, então vamos entrar, seja bem-vindo, seja bem-vindo e seja bem-vindo então a sua casa. Ó, tem até uma moto ali. Ó. É. Gente, olha o living dessa casa que maravilhosa, pé direito alto duplo, lindíssima essa casa. Antes de nós desbravar lá, deixa eu só te mostrar um detalhe, aqui poderia, poderia ser, na verdade é, uma segunda sala, então tem uma ali, outra aqui, segunda sala de contemplação, Aqui a gente tem, tá gente, uh, uma árvore que ela não é verdadeira, mas é muito bonita. Ó. Ela imita aquela árvore japonesa, como é que é o nome? Escapou o nome, é uma cerejeira, imita uma cerejeira. Aqui à direita, Fernandes, antes de nós ir para lá, aqui nós temos um lavabo, vou mostrar para vocês aqui. Olha gente, ó, que bonito, que lindo. A torneira dele é bem diferenciada, ó. o detalhe, parece uma ela é estilo cascata né um vidro água quente também aqui beleza então vamos conhecer então a parte social da casa aqui nós temos uma escada toda revestida em marrom imperador isso aqui é lindo caríssimo gente olha só essa sala de estar ali que eu falei fernando ó. ali tem umas colunas e aquilo ali é uma porta janela eu abri tudo e tem também uma Cortina automatizada ali também. É ótimo porque no verão coloca bastante o vento. Sim, nós abrimos lá. Vou mostrar para eles, ó. Nós entramos por lá. Abrimos tudo lá, né, Fernando? tá correndo aqui, circulando, saindo lá para rua. Mais aquela abertura toda ali. Gente, a casa é muito bem ventilada, muito bem iluminada também. Olha só, gente. Aqui nós temos um sofá tranquilamente por uns cinco lugares. Mais duas poltronas ali. Mais uma lá. A lareira, gente, ela é a lenha. Deixa eu mostrar chegar perto aqui para vocês. Aqui a lareira tem um detalhe diferente, tá gente? Ó, ela é marrom imperador, um revestimento aqui dela. Olha que linda, ó. Isso aqui é marrom imperador. E isso aqui, gente, ó, é pedra mira acima colocar detalhe por detalhe, gente. Uma por uma, ó, toda a lareira até em cima revestida com isso aqui. Então ficou lindíssimo, maravilhoso esse esse detalhe da lareira, né gente? Olha só, olha a vista que a gente tem para lá, gente, ó. Parece uma casa, aquelas capas de revista, né, Fernando? Casa de artista. Casa de artista, diz o Fernando. Você que não é artista, você pode transformar um artista. Você pode gravar um vídeo aqui com a gente, comprando a casa, né, Fernando? É. Ó, aqui então é a sala de jantar, uma mesa para oito pessoas. Uma mesa com as cadeiras de couro, gente, olha. Muito bobo. Aqui tem uma toalha, olha só, gente, ela é de vidro, ó. Vou botar a toalha aqui, Aqui nós temos um lustre bem legal, gente, ó, em cima da mesa, o cassete central do ar-condicionado. Aqui, então, é a cozinha junto com o espaço gourmet, gente, ó. Aqui nós temos uma ilha de São Gabriel preta, granito. Olha, olha que espaçoso aqui esse, esse ambiente aqui, Fernando. Dá para gente fazer várias comidas aqui, tranquilo, sem se bater, ó. <risos> o forno tá ali, aqui nós temos o fogão cooktop aqui nós temos o exaustor da Tramontina, aqui a gente tem na verdade aqui é um micro aqui embaixo né é um microfone tá aqui ó a gente tem aqui gente uma lava louça uma lava louça aqui em cima armários aqui a churrasqueira também revestida com são gabriel preto gente ó eu vou te mostrar depois a área de serviço agora deixa eu te mostrar esse pátio maravilhoso gente olha só que integração fernando nosso... o pessoal que tá aqui Tá falando com quem tá atrás de mim na churrasqueira, tá falando com quem tá lá na televisão, com quem tá na sala de jantar, com quem tá na espreguiçadeira. Olha só, gente, essa área maravilhosa aqui, gente, ó. Aqui... O importante, Diego, nesse espaço aqui é que tu tem toda a privacidade ao redor. Né? Exatamente, tá bem privativo. Olha só, gente, isso aqui nem é cerca-vivo, isso aqui já virou um muro vivo. <risos> <risos> gente, tem uns 3 metros ali, né, Fernando? Pra mais, eu acho, ó. Olha só, tudo de podocarpo já, gente. Olha que linda aquelas palmeiras família. Deixa eu mostrar mais de perto aqui, gente. Olha só. Criou até uns negocinhos que parecem uns cipózinhos. Isso aqui eu não tinha visto ainda. Olha que legal. Na verdade, são novas folhas que estão nascendo, ó. Que linda, né? Olha a fachada aqui de trás da casa, gente, ó. Esse pedaço aqui é um dormitório que está balanceado, está suspenso, gente. Que legal a arquitetura, né, Fernando? Muito linda, Mas casas mais bonitas que nós já visitamos até hoje olha só aqui gente deixa eu mostrar pra vocês como eu abri aqui a janela vamos entrar aqui embaixo das outras palmeirinhas olha só a vista que a gente tem do living daqui gente olha que maravilhosa a que não é linda essa vista aqui gente top né fernando agora vou mostrar o pessoal a área de serviço tem uma dispensa e depois vamos ver a suítes. a casa ela tem 350 metros de área construída e 420 metros, 420 metros quadrados de terreno, Fernando, explica pra eles aqui, é verdade que não precisa ter dinheiro pra comprar essa casa? Não precisa, o, o financiamento é direto com o proprietário, 50 meses direto com o proprietário, acredita, Diego? 50 meses, cara, cara, eu vou comprar essa casa ah, aqui? Eu vou comprar, eu vou comprar junto Será? <risos> 50 meses, cara, olha, é, é fácil você comprar essa casa aqui, aí parcela e reforço, né, Fernando? Vai tranquilo. Ó, aqui era de serviço, totalmente equipada, completa. Aqui, gente, ó. Aqui tem armários. Não vou mexer muito aqui, que tem coisa pessoal. Aqui uma dispensa, gente. Ele fez uma dispensa aqui, ó. Na verdade, seria o dormitório da, da empregada, né? Aqui tem acesso à rua também. Aliás, aqui do lado é totalmente fechado, tudo certinho. Que gente maravilhoso aqui. Vamos lá, então, Fernando, mostrar os dormitórios pro pessoal. Eu acabei não mostrando aqui, Fernando, a geladeira, deixa eu mostrar aqui, olha só Essa geladeira aqui, uma geladeira da LG, gente ó, Olha o tamanho dessa geladeira Não vou abrir e temos outro aqui, ó. Eu vi, tem outra ali é, tem um. ó, é casa particular, não vou abrir a geladeira, né, vai que tem ali, sei lá, uma cerveja importada E a gente queira tomar e fique com vontade, então é melhor nem ver, né Vamos subir então, gente Olha, olha, que, de... olha que legal isso aqui, Fernando, parece um quadro, ó. Tem um detalhe de vidro que entra para dentro da casa. E olha um dinheirinho aqui. Dentro dele. Exatamente, cara. Olha só que legal, um jardim de. Mil. Ah, é Fernando da Pinheiro, né? Isso. <risos> <risos> ó. Gente, isso aqui se chama Jardim de Inverno, dentro da sua casa sem você se preocupar com chuva dentro da casa. Vamos lá conhecer então, Fernando? Não falando do valor ainda, ah, é o, va o valor tá de barbada essa casa aqui, gente. Quanto é que você acha que vale essa casa aqui maravilhosa do jeito que está? Aliás, nós não comentamos do condomínio. O condomínio é o único condomínio que tem uma praia de água doce particular. Acesso às lagoas, mais de 20 lagoas aqui do nosso litoral. E para você ter uma ideia, o nosso litoral ele é como se fosse uma ilha, Fernando. Ele tem, da lagoa até o mar, 4 quilômetros, nem isso, sabia? O resto é tudo água, gente. Tudo água. Aqui eu tô no, na parte de cima. Tipo um mezanino, uma salinha. Olha a vista aqui, gente. Linda, né? Vamos começar aqui pelo quarto de trás. Vamos deixar para dar o preço na suíte principal, né? <risos> ó, gente, aqui em cima toda ela é com piso laminado, gente, ó. Ó, bacana isso aqui. Aqui, então, nós acabamos de entrar num quarto... De uma menina ou de, uma, ou de um casal, né, que tem uma menina recém-nascida. Olha que bonitinho o Bercinho, gente, ó. Tem até um elefantezinho nele. Tem até um elefantezinho cor de rosa. <risos> Aqui, guarda-roupa, quatro portas. Uma, duas, três, quatro portas. As aberturas são todas automatizadas com um botão. Tem um controle, de um botãozinho do lado lá, Fernando. Aperta lá e as venezianas vão abrir. Aqui é o banheiro, o Fernando vai fechar já para nós. Aqui é o banheiro, gente, ó. Tá fechando. Já vamos fechando a sua casa, né? Para gente não esquecer aberta, né? Essa aqui é a primeira suíte. Olha o detalhe aqui do gesso, gente. Ó. Papel de parede. Ah, cabeceira com papel de parede bem lembrado, Fernando. Vamos conhecer então aqui a segunda. Aqui nós temos duas suítes que elas são americanas. O que que é isso aí, americanas? Uh, Ou demi suite é um banheiro para dois dormitórios. Essa daqui, ela tem uma sacadinha ali, deixa eu mostrar pro pessoal aqui, Fernando, ó. Todas as aberturas são de alumínio, e todas elas têm tela mosquiteira, ó. Essa aqui é a sacadinha pro norte, sol da manhã. O norte não é o vizinho, tá? É a posição solar. Ó, <risos> <risos> <risos> <risos> aqui a cabeceira é toda de MDF, gente, ó. Tem até um... Que carro é esse aí, Fernando? Tem mais que eu. Nossa, esse cara ia ter uma favor. É um, sei lá, não sei. É uma Mercedes das antigas? Não sei. É um Ford também, né? Um Ford, né? Ó, ali a gente tem então uh, aqui três, três portas para guarda-roupa. Aí eu acho que não abre, né? é só para é botar os... É, para botar os LEDs. Aqui que eu falei, gente, ó, aqui a gente puxa essa porta aqui. Ela é espelhada, ó. E aqui a gente acessa, então, a Demi-Suite, que é o banheiro que serve para dois quartos. Aqui nós temos, então, a parte da pia, espelho, e à esquerda a parte do box e do sanitário. E é bem grande aqui, gente, ó. Às vezes os banheiros de Demi-Suite são pequenos, esse aqui é bem grande. Agora, então, acessando o terceiro dormitório, a terceira suíte, essa aqui também tem um terraço ali, Fernando, para o norte. Sim. Cabeceiro também de MDF, com nicho. Olha só, tem um, um cara tocando aqui, outro cantando, outro tocando... Ah, tem outro carro antigo lá, Fernando. <risos> gente, ó, deixa eu só fazer uma panorâmica aqui, pra mostrar pra vocês, ó. Olha só, gente, ó. Bem espaçoso o do dormitório, piso laminado também. Aqui o guarda-roupa também é grande, só que é duas portas. Agora sim, Fernando, agora vamos entrar na suíte principal. Na, na... Ó, você entra por aqui, a escada tá ali, a gente deu a volta, né? E já acessa diretamente a suíte principal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à sua suíte aqui na praia de Capão da Canoa. Ô Fernando, olha que legal aquilo ali, cara. É um redondinho, olha que top. Muito lindo. Tem uma mãozinha lá, só esperando assim, ó. para receber o valor da casa. É. <risos> Perfeita colocação, né? Desejando de sorte para nós que é. é só que é melhor, né? <risos> Gente essa, essa suíte aqui ela tem tranquilamente já com close com banheiro aqui, uns 35-40 metros quadrados. Ela também é de piso laminado. Aqui também tem tela mosqueteira. Ela não tem a sacadinha, mas ela tem uma abertura e um detalhe de ripado. Não é ripado, vamos dizer assim, um detalhe de, de alumínio aqui, gente, que faz parte da fachada. A forma que mostrou lá atrás, Fernando. Que suíte maravilhosa, né? Televisor aqui também, ar-condicionado ar ar lá em cima, aqui em cima, ó, rebaixamento em gesso com sanca de LED, olha que legal esses lustrezinhos, gente, ó, deixa eu mostrar aqui o, o close aqui para gente, ó, olha só, é, tem uma penteadeira aqui, Fernando, ó, nem vou mostrar muito aqui, vai que tem alguma... Com bastante luminosidade também, é. pessoal, ó, ali abre também, gente, ó, aquela, porta, aquela janela ali, pode deixar, Fernando, isso aí ali abre também, aqui nós temos Fernão, um, dois, três, quatro, mais um lá né, cinco, mais cinco uma portas, aqui. uma sapateira aqui embaixo, gente ó, uma penteadeira aqui, também, ah é a mãozinha gente, olha só essa mãozinha aqui <risos> gente, ó. ó, top demais, <risos> e agora deixa eu te mostrar aqui o banheiro do casal, aqui nós temos a cuba, cuba casal, cuba dupla né gente, é de porcelana, a torneira bem diferenciada. Aqui também porcelana. Aqui São Gabriel Preto. E aqui uma banheira de hidromassagem, gente. Ó. Olha que linda essa casa aqui, gente. Que linda essa banheira, aliás. Que casa maravilhosa. Fernando, hum. vamos descer lá na sala e vamos conversar sobre a negociação. Vamos lá? Nossa, não quero nem falar, Diego. Eu Vai vender. Ven ah. Vai vender rápido. Quem sabe. Ah, é. Por que não compra, Fernando? Dá o teu apartamento, aí ele recebe também. Vou e <risos> A gente tava brincando, tá, Faz gente? As umas três vendas nós não conseguimos comprar Ah, é, mas falta E falta só um pouquinho de La Plata <risos> Ó, Fernando Fala o preço pra ele dessa casa aqui Essa bela casa Inacreditáveis 3 milhões e 950 Barbada, gente 3 milhões e 950 Esse belo imóvel com 50 meses para pagar, gente, direto com o proprietário. Chama a gente aí, gente, que essa casa vai vender super rápido, tá bom? Condomínio de luxo, uma casa dessa aqui, com uma condição incrível, chama a gente. Nosso contato tá no link. Aguardamos o seu contato, a sua visita, tá bom? Queremos te agradecer por ter visto o vídeo até o final. Muito obrigado. Deus abençoe o seu dia sua semana. Dá então, um tchau para galera, Fernando. Valeu, galera. Curte aí. Até mais gente, um abraço aí. Tchau.